E você é da onde, mano? Eu sou da Vila Livieiro, é, para quem não conhece, perto do zoológico ali, Parque Sim. Bristol, é, Jardim Maristela. E nascido em uma quebrada, uma quebradinha ali, né? Nascido e criado na quebrada, pai metalúrgico, a mãe é, auxiliar de limpeza. E criado na, na, na quebrada mesmo, na favela, onde tudo acontecia, né? Num beco. Moro no, numa casa de alvenaria que antes era de, de madeirite. E aconteceu de tudo, o beco, venda de droga, assassinato, e aí eu jovem ali, né, no meio desse cataclismo aí, desse furacão Então, pois. o que me salvou ali dentro desse meio problemático foi a, a, a cultura, a literatura, e por acidente Porque eu tinha tudo para dar errado, né, mano? Eu Sim. tinha tudo para entrar no fluxo ali e fazer parte do, do movimento mesmo e... Ou então ser um cara que passava ali a semana trampando na metalúrgica e depois dentro de boteco, né, mano? Então, a literatura me salvou. A escola me apresentou os primeiros livros. Eu tive contato muito novo, com os nove anos ali. Aprendi a leitura, aprendi a, a, a ter sede por, por conhecimento, né? Uhum. E foi fundamental, porque... Os quadrinhos, os livros de literatura infanto e juvenil foi o que me tiraram ali. Enquanto os caras estavam roubando carro, é, fazendo furto na, na vizinhança, eu tava trancado dentro do meu barraco lendo, né? Caramba. Então, é, eu, eu, eu posso dizer que eu tive muita sorte, né, cara? E também a criação que os meus pais me deram também. Meu pai e minha mãe sempre presentes na educação ali. Mas parte disso ali, dessa... Desse questionamento, dessa, dessa fome de, de conhecer coisa foi devido à literatura mesmo, aos quadrinhos, à, à, à música, aos livros, né? Então, é isso. Basicamente, esse é o Leandro ali. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br